E aí clã de novo, hoje a gente tá voltando com The Messenger Metroidvania é sensacional para PC e consoles E hoje eu acho que é a última área Agora sim, antes de começar aí, o jogo funcionar como um Metroidvania para valer Vamos lá? Beleza, aqui tá aí o submundo Essa área eu acho um pouco enjoada Mas fazer o que? Tem que passar Dá para pegar impulso nas bolas de magma Tem esses bichos esquisitos, não consigo entender muito bem Qual é a delas? gente já morre logo de cara Bom, Vamos tentar acertar o tempo aqui do magma Conseguimos, conseguimos acertar, mas nossa, a gente tem esse hábito de errar direto essa parte. Onde tem essas pilastras assim de três? Depois quando a gente for revisitar as áreas, vocês vão ver que interessante. É onde normalmente ficam as. as bolinhas, as moedinhas verdes. tem uns diabos, quando você bate dentro dentro do buraquinho é uma área meio complicadinha viu, bem é complicadinha tem esses satanás que eles atiram uh, quase hein Deu tudo mais ou menos certo, a gente tem que estar tá jogando desespero. Esse tipo de plataforma acaba com a gente. <risos> Conseguimos! Esses bichos, que eles ficam nervosos quando você bate neles duas vezes. Aqui no mercado não tem nada a ser comprado ainda, a gente precisa no mínimo de, de mil negócios. Precisamos de mil wedding, de mil fragmentos. É muito enjoado, é muito fácil perder aqui na sala Vamos tentar pegar ele todos os... Todos os candelabros Não foi tão dramático. As de lava não parece, mas elas dão um dano bom, hein? E agora o que a gente vai fazer? Tranquilo, tranquilo. Eu não lembro se é uma área muito grande, viu? um pouco menor que a anterior a vantagem é que tem muitos saves Putz, essa parte é péssima não <risos> me engano a lava está subindo enquanto a gente está brincando aqui está tá subindo ó. está subindo muito rápido, mas está subindo Nosso HP não está mais dos melhores, mas está bom, já tem o seiro aqui Aqui acho que tem um cristal Está decorado já Mesmo com todos esses cristais, ainda falta tanto Galera, uma parte que tinha que ir com calma né, que tinha que descer assim Tranquilamente que eu não sei se tem lado certo por aí, não lembro. Então, não dá para ir para baixo, definitivamente. Ó, que beleza, que área. Ó, vou tentar passar entre tudo? Acho que dá, hein? Ó, que beleza, tá tudo errado. <risos> bem gosto de estalactite e aqui já é o chefe tá boa o chefe é enjoado viu bater ele bastante perguntou se se ele iria fugir porque eu fugiria você caiu certinho na minha armadilha isso é o que queremos acabaremos com isso agora mesmo campeão vamos lá A gente vai atender. não deixa bater muito também. Ele vai primeiro. Deu ruim, eu tenho uma dificuldade de desviar esse negócio. Agora, hein? Ele vai pro meio. Feito, derrotado ele. De Até que não são tantas vezes tem que bater. O mais difícil é a hora que ele começa a pular pela tela toda, né? Impossível, sou mais rápido que já existiu. Diga-me, como acabar com essa maldição? então... Ah, as coisas não são tão simples assim na sua cabeça, ninja? Tudo isso é maior do que você e eu. Vou acabar com isso, seu rei demônio, é Não se engane, mensageiro, nenhum de nós sairá daqui com vida. Se eu não posso ter o pergaminho, então vou destruí-lo. lá? Só... cair a tudo Olha lá o dragãozinho que a gente salvou Ufa, por pouco Te peguei, amiguinho Valeu, acho que estamos os kits, é isso aí Qual o seu nome? Manfredo <risos> Que nome estranho para uma serpente celeste Não, é o meu nome de nascença, mas eu sempre quero ser o mordomo Ah Ora, a gente deve se preparar para o trabalho que queremos, não para o que temos, certo? Eu me chamo de Manfredo. Tudo bem, Manfredo. O que você fazia antes de demônio controlar a sua mente? Não há tempo para explicar. Esse é um grande momento. Vamos lá com o Manfredo. Sair do submundo. só que legal ah você estava esperando o herói do oeste nada de profecias para você prepare-se para morrer olha que interessante o passado se repete só que agora a gente é o herói você parece que o bar matazel falhou outra vez seu reinado acabou seu tirano ah, você acha que é assim que funciona coloque-se no seu lugar ninja nossa maldição nunca vai acabar, Esse tempo, já acabou Enquanto você soldado, mal passa a esperar para ver se os séculos acabarem com você Meus, meus séculos. Isso foi incrível, você é o herói do oeste, não é? Não, eu sou... Será que eu viajei tanto para o leste que acabei voltando para o meu vilarejo pelo oeste? está tão diferente, será que a torre do tempo realmente me mandou para o futuro? Acho que isso significa que... Ei, eu tenho uma tarefa importante para você, eu acho Perdão Quer dizer, leve esse pergaminho, você precisa levá-lo para o outro lado do mundo até o topo de uma montanha mais alta Sério? Eu tô afim mesmo de sair desse ponto de vigília assim, Precisamos de um mensageiro Um mensageiro? Boa sorte O que? Só leve o pergaminho Então A impressão que dá é que seria o final do jogo, né? A gente passa a sua mensagem pro próximo mensageiro E a gente volta aí pro mercado E assim seu momento sendo mensageiro acabou O que eu faço agora? Bom, você pode tirar alguns momentos e apreciar a revelação de que era tudo um ciclo sem fim. Sem chance, eu ainda quero fazer uma parte da aventura. Ah, logo a gente cuida disso. O que quer dizer? Quero dizer que é a hora. Hora de quê? Hora de finalmente abrir o armário. Sério? Sim, vai em frente e abra. <risos> então, é apenas um armário com vestes azuis? Ué, é claro o que você pensou que fosse. Ora, não fique aí parado, pegue um do seu tamanho. <risos> Acho que a gente vira um lojista <risos> Acho que eu sou alguém vindo, fica atrás do balcão Daí tá o cara que a gente entregou o pergaminho Ah, o um mensageiro não esperava você aqui tão cedo Que lugar é esse? Aqui é a loja Não, parece uma loja Ei, eu disse... Bom, quer dizer eu por acaso pareço um lojista? O quê? Enfim, tomei aqui um reforço que possibilitará que você carregue seu raio. Ah, e tem melhorias também? Maneiro. Então, valeu pela melhoria de carga de raio, pode crer. Sabe, se parar para olhar bem, dá para ver que eu deveria poder fazer isso. Sim, é por isso que o Rei inventou isso há décadas atrás. Quem é Hey Troy? É apenas a continuação de uma piada de antes. Não entendi. Entendedores entenderão. Muito bem. Ei, <risos> está tudo bem? É um pouco entediante, mas acho que estou bem. Não, quero dizer, já faz um tempo desde que o mensageiro apareceu. Ah, não sei. Eu também não entrei na loja com tanta frequência. Você está na torre do tempo, lembra? E daí? Daí que você deveria avançar automaticamente no tempo até o próximo momento importante. que seria? O seu mensageiro entrando na loja ou morrendo? É? Por acaso o mensageiro morreu? E como é que eu vou saber? Usando a Orbe de Presságio. Se o sofismo não for enviado em até 10 segundos, seu mensageiro morre de vez. E quando é que você estava planejando me contar isso? <risos> Ah não, ah não, ah não, não, <risos> nós precisamos ajeitar isso, e agora somos nós? Qual é agora? Não é hora de discutir, temos que olhar para isso holisticamente. Holisticamente? O que isso quer dizer? Significa que estou tão perdido quanto você, mas ainda quero que você pense que eu sou o mais esperto aqui. Vou lá buscar o pergaminho, aguenta aí. Tá, o nosso mensageiro que a gente que herdou o pergaminho morreu. <risos> Já volto, preciso falar com os outros. Certo, chegamos a um acordo e você precisa terminar isso. Sério? Sim, sério. você não servia muito bem como lojista de qualquer forma. Eu deixarei o pergaminho aqui com as suas roupas. Junte-se a nós depois. Muito bem. A gente se troca e, e avança para essa área onde a gente vai concluir o vídeo. Aí no próximo vídeo a gente explica melhor o que, que aconteceu. Na verdade eu não sei o que aconteceu direito, eu sei que a gente tá aí. E agora é diferente. <risos> e aí se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dando nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade!